Aí eu, velho, bora... Isso eu... é importante pra muita gente que estuda desenvolvimento de jogos, né? Quando um projeto não dá certo naquele determinado período, não significa que tá tudo perdido, né, Rafael? Não. É se você acredita no projeto, não é? Ele é que dá que certo? custa pausar o projeto? Você pode pausar, você não precisa necessariamente desistir dele, né? Uhum. E eu faço muito isso, na verdade, eu pauso muito projeto na minha vida. Eu pauso, anoto e deixo para continuar depois. E o Rony foi um deles, né? A gente pausou em 2019. Foi, bem, foi uma coincidência muito grande, né? Que eu estava formando a Kanji com o pessoal. E foi quando o Valdir chegou e disse: Bora continuar a fazer o jogo? E ele disse: Ó, oh, eu tô fazendo, eu tô, eu tô desenvolvendo uma coisa para Mega Drive. Ele estava estudando, é, desenvolver ah. o jogo para console retrô. E aí ele disse, bora fazer pro Mega Drive? Aí eu, caramba, que massa, bora, bora nessa, né? Bora desenvolver pro Mega Drive. A, achar dado, o Diogo Bazante ele é seguista, né? Uhum. Aí eu, Pô, o Diogo vai ficar doidinho, né? Eu uma fazer pro Mega e tal. Adorar o negócio. Só, é, e eu até fiquei empolgado também, fazer pro Mega. Só que uhum. aí depois eu fiquei pensando assim, duas, duas coisas ficaram martelando na minha cabeça. Primeira, é Mega Drive é 16 bits, né? Uhum. Então, ia ser a primeira vez que a gente ia fazer algo verdadeiramente retrô, quando eu digo verdadeiramente retrô, é porque é para um console retrô de verdade, ele vai rodar é. ali, né, o console vai ter que processar aquele tempo real, vai ter É que... um aparelho, é um aparelho que já não está mais tão em circulação, pelo menos há uns 20 anos quase. Com certeza, <risos> mas eu falo assim, da cobrança que, que o usuário é, iria ter, né, com, com o produto, eu como usuário... Eu pensei muito em mim, né? eu como usuário de jogo retrô, eu como amante de jogo retrô, o que é que eu espero de um jogo novo lançado hoje em dia, né? para o NES, por exemplo, para o Mega Drive, que seria para o Mega Drive. Eu esperaria que, no mínimo, o jogo fosse num nível satisfatório, tanto no visual, quanto no som, né? quanto no gameplay, no game design, tudo. Para aquela plataforma que eu gosto, que é o Mega Drive, 16 bits. Se fosse para ser abaixo disso, aí eu pensei: é melhor que sejam 8 bits. né? Hum. Aí isso ficou martelando na minha cabeça. E eu disse: pô, vai ser nosso primeiro game verdadeiramente retrô. É... Não é melhor começar com algo um pouco mais simples, né? para poder não acontecer isso, de repente, pô, eu, eu já vou logo tentar fazer uma coisa mais complexa, que é um 16 bits, e, e de repente quebrar a expectativa da galera que tá esperando algo, sei lá, como um um, sei lá, um, um cast of illusion, um, uma coisa muito elaborada, sabe? Uhum. É... E aí, juntou então, isso... Reduziu, junto... reduziu um pouco a expectativa, você. É, eu... É, que, é, é como, é uma regra, inclusive, que muita gente que vai começar a fazer game tem isso como regra, né? Comece uhum. fazendo algo simples. Né? Uhum. Tem muita gente que, como primeiro projeto, já quer criar um RPG gigantesco para competir com Zelda, pô, sabe, e uhum. a tendência para esse tipo de projeto é parar de, parar de ser feito, é falhar, infelizmente, porque o cara não tem experiência, primeiro, é o primeiro projeto do cara, o cara não tem experiência né, com desenvolvimento de games, uhum. o cara já vai pegar uma coisa super complexa, cheia de variável, Sim. Uh, sabe, é, com um monte de detalhezinho, é, que é um projeto que obrigatoriamente vai ser longo, né, sei lá, um ano e meio de no mínimo de desenvolvimento, a equipe provavelmente vai morgar no meio do projeto, vai acabar, acabar perdendo a motivação, porque no final das contas ninguém está ganhando nada fazendo isso, né? Está todo mundo trabalhando. Ainda mais praça. projeto pessoal, né? Projeto pessoal. E aí, pensando nisso tudo, eu pensei, pô, então vou juntar útil ao agradável, vamos tentar fazer algo mais simples e ir para uma plataforma que eu pessoalmente gosto mais, que é a UNES, o NES, né? o 8-bit, eu conversei com o pessoal e a gente acabou migrando para o NES, e foi aí que Valdir disse, não vou, vou aprender a mexer no NES, não tem problema, aí ele começou lá a fazer os primeiros testes, a gente, foi assim que a gente decidiu fazer para o NES, respondendo a tua pergunta lá atrás. Uhum. É... Ok.